Cada vez que eu pensava como é que eu serei recebida dentro da sala de aula, a coroa. O que, que essa coroa vem fazer aí, né? Em vez não, gente. Foi assim a repercussão, a, como eu fui acolhida tanto pelos professores que poderiam ser meus filhos, e tanto pelos colegas, inclusive eu entrava dentro da sala e os alunos achavam que eu era prof e eles eram os alunos, né? Logo que eu entrei, o impacto maior foi eu ter ficado tanto tempo fora que quando as primeiras aulas de fisiologia eu me perguntei, meu Deus, tudo isso é bom de comer? E eu me senti perdida e, e me senti tentada de desistir porque eu não iria conseguir dar volta. Outra barreira que eu encontrei, eu não sabia nem ligar um computador e infelizmente a gente precisa, então é mãe, filha, esposa, a profissional, porque eu tenho uma sala de massoterapia na minha, na minha casa. E tudo que a faculdade exige, só que pela falta de tempo eu acabava me estressando um pouquinho e me apavorando. Mas é só dar uma respirada. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Fazem sete anos e meio que eu estou dentro da faculdade. Há seis anos atrás eu tive uma suspeita de câncer hum, no seio. Mas era benigno. Agora, três meses atrás, eu tive diagnóstico de um adenocarcinoma no meu endométrio. Então, estágio, TCC, apresentação de TCC e uma cirurgia, e a formatura. Mas eu já fui lá, já fiz a cirurgia, já tirei o bichinho. <risos> e agora, então, terça-feira vai o meu TCC... Dia 2 de agosto me formo. Meu filho mais velho já se formou aqui na FSG. Ele me ofereceu o canudo no dia que a gente foi lá. Ele disse que um pedaço do canudo era meu e do pai. E eu agora vou oferecer. Eu quero que eles dois vão me entregar o canudo. Eu fui simples. Eu fui coluna. Eu mexi em terra. E hoje eu sou chique. Hoje eu sou fisioterapeuta. E não, a minha história não terminou aqui, né? 58 anos. e tá nova ainda, tem tempo ainda pra fazer mais um pouco, né? O grande ponto especial da FSG é que nós não somos o número da matrícula. Eu sou a Maria Gabriela, eu sou a Gabi, eu sou a tia Gabi.